Fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui para falar um pouquinho o livro Feiticeiro de Terra-Mar lançamento recente de Ursula Le Guin pela editora Morro Branco que eu acabei de ler, devia ter lido há mais tempo? Devia, mas foi o tempo que eu consegui terminar E já vou adiantando que é um livro que eu adorei. Eu comecei a ler ele dia 1 de julho. Não, na verdade eu tava lendo ainda, dia 1 de julho. Eu comecei um pouquinho antes, tipo, sei lá, dia 31, dia 30, sei lá. E eu tive que viajar pra Bienal e acabei esquecendo do livro. Então não pude terminar esse livro antes. Só terminei quando eu voltei da viagem, mais ou menos dia 13, por aí. E resolvi vir logo aqui trazer os meus comentários, que inclusive eu já deixei lá no Instagram, quem ainda não viu, corre lá no Instagram, Elefante Elite pra curtir a foto e comentar lá também, tá certo? O Feiticeiro de Terra Má, o volume 1 de uma série de fantasia, escrita por Ursula Le Guin, Ursula Le E aqui a gente vai conhecer a história de Jed. Jed ele é conhecido como o Gavião E ele é um grande feiticeiro Atualmente Aqui a gente vai ouvir ouvir, <risos> Ler essa história Desde lá de quando ele era uma criança Da família dele Como é que ele conheceu a magia E teve contato com a magia pela primeira vez E como isso fez parte da vida dele E levou ele até onde ele conseguiu chegar É legal ver que no começo Ele vai para uma escola de magia Mais ou menos no estilo de história que a gente já conhece só que quando esse livro aqui foi escrito não existiam histórias parecidas com essa a única história assim entre aspas né que existia na época, de magia, como eu posso dizer, de fantasia pura, sem elementos de ficção científica, como a própria autora diz aqui no livro, era o Hobbit, eram as histórias do Senhor dos Anéis, que as pessoas já estavam meio acostumadas assim, mas mesmo assim acabaram recebendo muito bem o Feiticeiro de terra e suas continuações que vieram depois. Se eu não me engano, todos os livros, são três, quatro, na verdade eu devia ter ido atrás dessa informação corretamente, mas eu sei que são pelo menos três, todos eles receberam prêmios porque são livros muito bons e são muito aclamados. São muito conhecidos. Conhecidos também. Eu, particularmente, ainda não conhecia, mas eu não sou muito dessa área de fantasia, não pesquiso muito a fundo e nem acabo lendo tantas coisas assim. Mas o que eu leio, geralmente, eu acabo gostando. E esse aqui foi o caso. Um dos motivos que eu gostei muito é porque ele é um livro curto, é um livro muito fácil de ser lido. A linguagem me lembra realmente essas coisas da Terra-média, porque tem muito dra muitos dragões, muita magia, castelos, feiticeiros, monstros sobrenaturais. E é uma história que tem e ao mesmo tempo não tem muito aprofundamento as coisas são bem explicadas é o que eu quero dizer, as coisas são bem explicadas mas elas não se aprofundam muito por ele ser muito curto e se passar durante um período de tempo desde que Jair era criança até seus, sei lá, 20 e poucos anos, as coisas que levariam muito tempo para acontecer, acontecem em poucas páginas, Às vezes acaba um capítulo no momento, no próximo capítulo já passaram vários anos, tá entendendo? então a gente tem esses cortes que faz com que a gente não se aprofunde muito bem no próprio personagem, nas suas questões pessoais nas questões pessoais também das pessoas que estão ao redor dele, dos outros personagens mas isso não é um problema, dá pra gente acompanhar super bem e funciona quase como se tivesse uma pessoa contando essa história pra gente assim, ao redor de uma fogueira, nesse clima, sabe? Nesse clima massa que só vai sendo contado pra gente o que realmente importa naquela história e tem muitos momentos de tensão, tem muitos momentos divertidos também aqui e é muito legal ver como a personalidade dele ele vai sendo formada de acordo com as coisas que vão acontecendo, que são coisas, assim, tenebrosas, <risos> pra dizer o mínimo. É um mundo mágico que é muito bem construído. Tem um mapa, inclusive, aqui, que eu acho ótimo, né? Sempre quando tem mapas. Tem esse mapa com todas as terras, todos os reinos, países lá do Terramar, os mares e tudo mais. E sempre que ele vai dizendo, ah, eu tava não sei aonde, vão andando até não sei aonde, qual a distância, não sei o que eu sempre ia no mapa pra procurar onde é que estavam os espaços pra acompanhar realmente os passos que Jedi tava fazendo. Jedi e os seus... Amigos ali, né? Seus companheiros de viagem. Essa edição, inclusive, é um caso à parte, né? Porque a Morro Branco deu show aqui. Quando eu vi pela primeira vez na internet, eu não me toquei que ia ser em capa dura e que podia ter esses detalhes holográficos, brilhosos. E a edição realmente ficou muito caprichada. Ela tem ilustrações originais, inclusive tem ilustração colorida também. Misturado nos capítulos, tem uma ou outra ilustrações como essas, de página completa. Que deixou a história ainda mais enriquecida. Mas é sobre isso. Esse livro aqui foi um livro... Muito bom, se eu não me engano eu dei 4 estrelas, não dei 5 porque realmente essas questões de acontecerem muito rápido me fizeram me distanciar um pouquinho da história, né? Porque eu gosto realmente de saber as coisas dos personagens, acompanhar eles durante muitos dias, seus pensamentos e tudo, e aqui não tem muito isso. Até porque o personagem do Gavião, Jed, ele é um personagem muito fechado, muito introspectivo, muito também pelas coisas que acontecem com ele aqui nessa história, que você só vai saber lendo. Já tem dizendo até aqui atrás, aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios, como Locus e Hugo, a obra de Ursula Le Guin, que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. É isso. É isso que tem sobre, as, sobre o livro e sobre essas ilustrações Ah, inclusive a diagramação, ótima, excelente, perfeita Morro Branco, como sempre, fazendo tudo Tô muito ansioso desde já para os próximos livros dessa série Que eu já vi que são livros curtinhos também Então é bom que eu já vou preparado Não vou esperando que eles vão ficando cada vez muito maiores Grandes calhamaços e super aprofundados Eu acho que vou manter a pegada desse aqui Inclusive a linguagem simples desse livro Faz com que ele possa ser lido muito rápido Pelo menos eu li bastante rápido Não fosse esse tempo que eu passei viajando que eu não li eu teria terminado ele muito antes. Inclusive, isso porque esse aqui foi um livro que foi escrito com a proposta de ser um livro de fantasia voltado para adolescentes. No final do livro aqui, tem um pós-fácil em que a autora fala sobre todas essas questões. A história, sobre a criação, sobre a divulgação, sobre a criação de terra e todos os seus... Enfim, todos os países, todas as terras ali, todos os, os, os seres. Faz com que esse livro seja ainda mais rico nesse sentido. É uma leitura que eu recomendo demais para quem gosta de fantasia e para quem procura uma fantasia fininha, rápida de ler e super agradável. Qualquer coisa, se você quiser comprar o Feiticeira de Terramar, eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá certo? Por onde você pode comprar que vai me ajudar e não vai pagar nada mais por isso. Toda vez que eu sinto para falar, o Kuki quer aparecer também aqui. Então, vamos finalizar, que o vídeo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê aqui no Elefante Literário nas outras redes sociais. Não esquece de seguir também. Os links estão todos aqui no box de descrição. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.